A coisa tá difícil hoje, né? Tá difícil de da gente se encontrar. Bem, mas não tem problema, vamos em frente. Então, você precisa do quê? O que que você quer? O que que você está precisando para poder avançar na vida, Para poder... Uh, eu, eu tem alguém que quer enviar uma mensagem para mim no Instagram, pode enviar que eu tô aqui para responder. E hoje nós podemos fazer a radestesia. Aí vocês ficam vendo o que é. Sabe por quê? A radestesia, ela é assim. Ela resolve problemas. Em que sentido? Por exemplo, quando a pessoa tem problemas de dores, tem problemas de estar tá, tá com, com algum, alguma coisa que não dá certo em casa, é, é, precisa de um diagnóstico no corpo, com animais, com tudo que a pessoa precisa, a radiestesia ajuda muito ela realmente, na hora que a pessoa está começando a receber, ela já vai sentindo no corpo, no local do corpo ou na casa. Eu descrevo a casa da pessoa, a gente vê se tem alguma alguma falha seca, se tem algum com alguma fossa que passa por baixo e muitas vezes dá uma série de problemas. Né? Então, tudo isso pode prejudicar a radiestesia caso vocês queiram eu estou aqui para fazer tá bom a, a Lidiane entrou Santos a Isabelle a, a, a, a Jufrade também ela aceita no seio esquerdo bom então vamos lá para quem precisar também pode ser lá do pode ser lá do Face se alguém quiser ou, se quiserem fazer alguma outra pergunta e participarem, né? Eu prefiro falar o seguinte: fazer a radiestesia para quem está com uma dor de cabeça, está com um problema de estômago agora, não está se sentindo bem, está com alguma coisa em casa, porque facilita. A Marisa Esper também entrou, Marina Malta, o pessoal está entrando. E agora não vai mais cair a conexão, tenho certeza, porque eu mudei a internet. É, eu digo a Claro, gente, não, não, não façam mais nada com a Claro nem com a NET, viu? Porque realmente está difícil. Então, ah, esperando vocês né para participarem, hoje eu quero comentar uma coisa. Eu sempre pego o gancho de alguém que eu atendo no dia e que eu acho interessante o assunto. Eu atendi uma pessoa hoje, que eu já, ela está fazendo tratamento comigo e ela não sabe falar não. Não sabe falar não. Então, ela escamoteia uma série de situações onde ela quer falar não para fugir do não ela não diz o sim, mas ela sinaliza mais o sim do que o não. E aí ela explicou, explicou por que, Que eu já sabia disso, mas ela explicou, a Neuci também tá aí, dizendo o seguinte: sabe, Ari, quando a gente fala não, o não, o não é seco. O não quer dizer, eu não. Pronto. Enquanto que se eu não disser não, olha só o medo, as dúvidas que a pessoa carrega dentro dela e como isso é perigoso. Enquanto que se eu não disser não, eu deixo uma porta aberta. Porque de repente eu posso precisar de alguma outra coisa, eu posso achar que aquilo vai rolar de uma certa forma. Então eu não sei, mas o não, ele não dá nenhuma possibilidade mais. Enquanto que, se eu falar, tá bom. Ou sinalizar, está bom. A Márcia de Freitas também tá assistindo. Tudo bem, Márcia de Freitas? É, enquanto que, se eu falar sim, ou sinalizar o sim, eu posso, de última hora, falar não de outra forma. Sem deixar a pessoa chocada. Vocês percebem? A, a Pinheiro, Bazu também entrou. Vocês percebem como as pessoas, Ariane e Petrocelli, Oi Ariane, tudo bem com você? Ajuda. Bom, vocês percebem como as pessoas, elas brincam com as outras. A, a, a tal ponto que elas podem prejudicar o outro para não se prejudicarem. Depois fala assim: ai, não, mas quem não fala não é porque tem medo, tem, tem medo mesmo, tem medo de dar a cara para bater, tem, cara, tem medo de mostrar quem é, tem medo de criar uma situação desagradável para ela. Então, a pessoa, ela rodeia e muitas vezes ela não faz nem o que ela quer. Maria Raquel também está lá, Pereira Morena, assistindo lá no Face. Aqui entrou o Cricor Gasparian. Agora há pouco eu falei dos armênios, viu, Cricor? Mas caiu a internet, perdi um pouco. É, sobre toda a situação que os armênios estão passando agora, com jovens que estão morrendo lá por uma maldade... Por uma crueldade novamente dos turcos, né? Então, uh, entrou de novo, né? O, a, a pessoa, ela brinca um pouco com o outro, porque, por exemplo, se você conta com aquela pessoa que naquele dia ela falou sim, ela se comprometeu por uma coisa que até ela às vezes deu a entender que ela queria e, e dali a pouco ela vira e diz assim, oh, quando falta um dia, falta dois, depois que você está preparada e contando com aquela pessoa, né, ela fala, ah, não, não. Olha, ela não usa a palavra não, ela fala assim, ela tem outras escapadas, né? ela escapa pelas laterais. Vocês imaginem o grau de medo que essas pessoas têm. Mas elas não têm a percepção do grau de medo que elas têm. A percepção delas é o seguinte, se eu falar não, eu choco a outra pessoa, e a outra pessoa, ela pode se afastar de mim mesmo sabendo do tanto que eu gosto dela. Né? Mesmo sabendo que eu falei não, porque ainda não estava preparado ou preparada naquele momento para dizer o sim. Tá lá também o Vanderlei, né? A Vanderlei Hidalgo também está lá. Então, as pessoas, elas, para se defenderem do outro, para se defenderem das situações, muitas vezes elas se negam a elas e, e deixam o outro numa situação muito ruim. A Nilda também está aí, a Marian, a Marian, deixa eu ver, Cusca, Cusca, Cus, Cuscaian. Cuscaciano, Marianne Cuscaciano também está lá no Face e o pessoal aqui do Instagram é gostoso, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí, conversando com essa pessoa, eu disse assim, normalmente, ah, eu normalmente, eu Uh, tenho assim, uh, por exemplo, uma consideração muito grande por, pra, por quem eu falo não. E eu falo não para essa pessoa, para aquelas pessoas que eu tenho esse tipo de consideração, porque elas não vão entender: eu não falaram não, eu falaram não. Uh, eu prefiro falar sim e deixar um espaço de tempo até aquele sim ou não se solidificar para que, se acontecer alguma coisa, ficar fácil eu sair de área. Mas eu não quero machucar e não quero perder aquela pessoa. Então, depois eu explico o que aconteceu para que eu não faça aquilo. Você, a pessoa, ela não quer, ela, por exemplo, ela não está com vontade de ir num jantar, ela não está com vontade de ir num passeio, ela não está... E ela é convidada e, e ela fala que tudo bem, mas aquilo fica remoendo a tal ponto na cabeça da pessoa quando ela fala tudo bem, porque ela não quer ir, ela não quer ir de jeito nenhum. Mas, e ela começa a judiar da cabeça dela para ver, ela para de pensar em todas as outras coisas ela fica se remoendo com aquilo para ver o que ela vai poder falar e como justificar até ela respirar aliviada e não deixar aquilo crescer como um balão na cabeça dela, como uma bexiga na cabeça dela. E deixar aquilo atormentar, porque aquele pensamento ficar rodando, rodando, rodando. Aí eu falei que eu vou, mas não é momento, não é a hora, eu não estou agora com disposição. Seja qual for o, seja qual for o motivo, a pessoa é, é, ela vai procurar sempre, é, ela, sabe, ela vai procurar é, uma forma de escapulir aquilo. Vira assim um, um problema, um problema doloroso para ela. Por quê? Porque ela vai falar o um não de que forma? Ela fica bolando mil <coughs> maneiras de falar o um não. Mas veja bem, sem usar a palavra não, sem usar qualquer tipo de palavra que possa prejudicá-la na vista do outro, em vista do outro, da outra pessoa. Ali também está a, a Nilda, né? Assistindo. Isso, gente, é muito triste. Sabe por quê? Isso ensina as pessoas. Primeiro, elas são pessoas que têm dúvida em relação à vida. São pessoas que têm dúvida, até tomarem uma decisão que demora muito para saber como elas vão solucionar qualquer coisa. Porém, ah, que é ver, o que, que é ver? Ter que dizer não quando fuma, como numa situação de empréstimos, já arruma até inimigo, mas é preciso dizer não. Sim, se alguém vier pedir dinheiro para você, você diz: Não, eu não vou emprestar dinheiro para ninguém. Quando eu puder, eu dou, mas eu não empresto e pronto. É simples. Mas as pessoas dificultam. Ó, oh, o que vai falar de mim? O que vai pensar? Eu, eu não posso deixar de ser a boazinha, eu não posso deixar, deixar de ser o bonzinho. E essas pessoas, elas vão se alimentando de pensamentos muito corrosivos. Denise de Magalhães também, Denise Magalhães também está assistindo. Boa noite, Denízia. Para quem quiser participar, é só ir pro Instagram, vocês aí do Face, e me chamar, a gente faz uma duplinha, tá? Pode participar do programa. Robinson também entrou. Ah, as pessoas dificultam. Por quê? Primeiro, ninguém pode pensar mal delas porque elas são umas pessoas boas, são pessoas do bem, são pessoas amorosas, são pessoas que gostam, mas elas são trancadas. Então, quando elas se sentem numa situação onde elas pensam na cabeça, elas já elaboraram que nessa situação elas vão ter que tomar uma atitude da cabeça delas, porque não é isso às vezes que a outra pessoa está pensando, mas na cabeça delas elas pensam que vão tomar uma atitude, elas começam a sofrer. Elas dizem sim, mas o sim que ela, ela começa a não digerir, sabe aquele problema de estômago? Aquela coisa que vai e volta, que rumina, que rumina, que rumina. Até que chega uma hora que ela pega e solta. Ela inventa qualquer coisa. Bioconsciencial também tá aí, né? Bioconsciencial. Ela solta qualquer coisa que não prejudique a ela. E que a outra pessoa, obrigatoriamente... Compreenda aquela, aquela evasiva, aquele, aquela saída de rasteira. Uh, gente, Maria Ivone de Carvalho também está assistindo. Uh, uma coisa que é muito, muito importante, muito importante. Aprendam um negócio. Quando você não sabe dizer não para o outro você está sempre arrumando uma mentira, uma mentira que às vezes é até medíocre, medíocre, porque não é uma mentira que vai prejudicar ninguém, vai prejudicar a pessoa que diz o não, que não diz o não, para poder sair de área, para poder se ver livre daquela situação, porque, na, na verdade, a pessoa ela não está livre naquela situação, ela está presa dentro dela. Olha só, é difícil falar não. É muito mais difícil falar não para você, mais, mais falar não para o outro do que para você. O medo, muitas vezes, ele provoca... Uh, o medo, a Deise Haruko também está lá e ela está dizendo assim: muitos problemas digestivos é porque não digo não. Sim, a pessoa ela tem problema sério de estômago, ela é toda reprimida, a pessoa fica toda para dentro porque ela está dizendo não para o outro, ela não diz não para o outro, porque ela não. É, é, Sabe por que, que você não, não diz não para o outro? Vai você não tá fingir Vamos dizer, vai ter uma festa onde vai todo mundo, mas você não tá afim de jeito nenhum. Você não tá afim de pôr aquela roupa. Você sei lá, você não tá numa, numa fase. Então você fica enrolando. Você fica enrolando. Você fica enrolando. Chega na última hora, você vai ter que inventar uma moda, uma desculpa idiota. E falar, eu estava preparada, fui até no cabeleireiro, fiz isso, é capaz até da pessoa ir e tirar uma foto e mandar. Ah, e, mas aconteceu tal coisa bem naquela hora. Então, você veja bem o sacrifício que é. Por que, que a pessoa não, não consegue dizer não? Porque desde criança ela aprendeu a obedecer. Ela teve que ser uma criança obediente para a mãe, para o pai. Ela teve que ser uma, uma criança que, mesmo a revelia, ela tinha que engolir aquele sapo e ficar quieta, porque ela não podia dizer não para o pai e para a mãe. Se ela dissesse, ela apanhava. Se ela dissesse ou não, era tirado dela o que ela mais gostava ou, ou não era nem dado aquilo que ela gostava, ou, ou, ou sabe... Ela não podia abrir a boca para ter uma atitude, uma atitude resoluta. Então o que, que ela faz? Ela começa a comer pelas beiradas. Ela não diz não, mas ela come pelas beiradas, mas ao mesmo tempo ela não percebe que está comendo pelas beiradas. Ela diz não a todo procedimento que ela tem na casa dela, sem dizer não, dizendo sim para ela nas atitudes fora de casa. Então ela começa a fazer as coisas fora de casa, que não é ruim, ao contrário, muitas vezes são coisas excelentes, mas ela vai praticar aquilo sozinha, sem pedir mais nada, para não ouvir o sim com o não. Eu te dou desde que você faça isso como eu quero, e o como eu quero é tudo que você não quer. Então ela não quer, ela fica na dúvida, fica na dúvida, dali a pouco ela toma, a Márcia, a Renata também está assistindo, dali a pouco ela toma a decisão e vai fazer por ela, e aprende ou a ocultar, ou a desviar do assunto, ou a se calar diante das perguntas para não ter que sofrer alguns prejuízos. Né, a, a, a, a pessoa teve uma. A Haruka ela falou assim: Que muitas vezes ela teve, eu acho que foi ela, se eu não me engano, que ela teve situações delicadas, né? Alguma coisa assim que veio contra ela quando ela disse o um não. Você veja bem: Quando você diz o um não para uma pessoa, o um não precisa ser um só. Muita gente vai contra o não, que você disse, porque ela não tem o sim dentro dela, ela tem a, a vontade, é, Silvana Rosso também está lá no, no Face, ela tem a vontade de, é, quando ela, ela diz o, o, o não, ela tem vontade, aquela pessoa que não aceita, que vem à revelia, por que, que ela vem à revelia? Porque ela diz sim para todo mundo e não para ela. Então, quando ela quer ouvir o sim do outro e vem como não para ela, é um não dupli, dupla, duplamente é, terrível. Por quê? Porque além de ela não se sentir amada, Além dela, não se, ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada, porque ela já tem os complexos de rejeição, né? Então, ela se sente não benquista para que o outro diga ah, não. O outro precisa dizer sim, porque ela é tão boa, é uma pessoa tão boazinha, é uma pessoa tão cheia de carinho, é uma pessoa tão cheia de amor. Como que vão dizer o não para ela se ela nunca falou não para o outro? Ela nunca falou não para o outro, mas também não fez o que o outro quis. Ela largou quantas vezes o outro, na mão, mas não falou não. É, engraçado, eu estava conversando com essa minha cliente, né? E ela falou assim para mim, Ai, Armin, eu admiro o meu marido, porque quando ele não quer, ele fala não. E eu não consigo até hoje falar não para ele. E muitas vezes ele, ele sabe que eu quero falar não, ele fala por mim. Ele fala: fala não para mim. Você não quer? Fala não. É, é, sabe? E essa pessoa ela veio procurar justamente pelos medos que ela, né, é, que, que ela construiu, pelos medos que ela foi acumulando dentro dela. O João, Cristó... o, João Cris... Cristomo... o João Crisóstomo também está aí, foi meu cliente, adoro ele, uma pessoa maravilhosa. Então, a pessoa, ela vai acumulando, né? ela vai acumulando, acumulando, acumulando, todos aqueles sim que são não, até o dia que ela explode. Até o dia que ela não aguenta. E, e a pessoa, para ela não explodir, o que que ela faz? Ela se reprime. E é muito comum que quando você diz não para a pessoa, muitas pessoas se afastam para não ouvir o teu não. Sabe por quê? Porque o teu não é como desqualificar o sim dela. E quando você desqualifica o sim dela, ela tem a sensação que ela está. Que, que, que ela perdeu algo. Que ela deixou de ter a, o agrado da outra. Isso é tão. Gente, é, é um negócio muito interessante. Vocês já perceberam? Nossa, eu vou contar aqui um negócio, vê se você. Sabe pessoas que eu conheço que são assim, que a gente sabe que é. O que que ela faz? Ela fa forma grupos onde ela coloca o não para quem às vezes faz parte daquele grupo que poder que tá, que estaria no grupo do sim. Então, para ela bater de frente com a pessoa que ela tem inveja, que ela tem raiva, que ela tem aqu aquelas coisas, sabe? Nojenta. O que, que ela faz? Ela pega e tira aquela pessoa, ela põe num grupo que não tem nada a ver, põe assim, eu tô falando de convites, tá? E ela põe num grupo que não tem nada a ver, que a pessoa não vai estar bem lá naquele grupo, só para ela se sentir feliz. Para ela dizer assim, ah, agora você vai sentir minha falta. Mal sabe ela. Que quem está em falta com ela é ela mesma. Ah, aquela outra pessoa que não sabe como usar essa artimanha do não e do sim, ela usa algo semelhante para atacar a outra que disse não. Por quê? Se eu quiser contar algo para alguém, eu conto. Se eu não quiser, eu não conto. Pode estar evidenciado? Pode, mas eu não quero. O problema é meu. Mas a outra pessoa, ela não se sente bem com isso, porque ela se sente exatamente como ela é. Ah, ela não confiou em mim. Agora, se a pessoa é digna de confiança, ela não precisa ficar chateada, porque ela sabe que... Aquele momento não era momento de falar nada. O momento de confiar vai chegar. Porque ninguém é obrigado a contar o que não quer. Então, a, às vezes a pessoa ela chega para você, ela te põe... Ela te põe num, numas condições, né? A pessoa que não sabe dizer não. Ela te coloca numas condições como se ela tivesse te... Sabe... Ela, ela te deseja, mas ao mesmo tempo ela te empurra para que você faça alguma coisa onde ela possa dizer o um não para ver até onde você chega e até onde, até onde você pode atingir o sim dela. Por quê? Porque o desconforto está dentro da pessoa. O desconforto, aquela coisa de ter sido traído, ter sido traída... Valdéria, Valdéria, né? Delgado também está aí assistindo. Aquele desconforto, aquele mal-estar, aquela, aquela situação de, da pessoa se sentir assim, na dúvida, na dúvida, na dúvida, faz ela testar tudo que fica entre o sim e o não. Porque ela pensa que todo mundo é igual a ela, mas não é. As pessoas resolutas não são. Por exemplo, eu prefiro um não verdadeiro, né? Porque eu percebo a coragem da pessoa. Eu percebo no não verdadeiro a, a, a coragem, a força do que um sim camuflado. Se não é momento daquele sim, não camufla, né? chega direto e, e chega inteira, chega inteiro para aquilo, Rosário Mendes também tá aí, né Rosário? Então nós sempre precisamos aprender a dizer sim ou não, por exemplo, eu conheço uma pessoa, conhecia né, infelizmente, essa pessoa não dizia não, mas era teimosa, era teimosa, que ela não fazia o que ela não queria, sem falar não. E, era, e, e muitas vezes essas pessoas, elas começam a ter aqueles problemas de estômago, como alguém falou aí, ou lá no, no Face, não me lembro, a, aqueles problemas terríveis, aquela zia, porque ela não aguenta ela, a, ela não se dá bem com ela, porque ela não expõe para ela o que ela quer e o que ela não quer. Então, pessoas que são resolutas perto delas, elas temem. Elas não querem aquela pessoa perto delas. A não ser que a pessoa dê um clique na pessoa, ela se acenda e diga assim, agora eu aprendi a dar valor para aquela pessoa e a dizer o sim para ela, ou dizer o não para ela. Eu admiro muito isso, é, sabe? De repente a, a lição encaixa, de repente as coisas vêm à tona e tudo acaba dando certo. Agora pensa bem, se você é uma pessoa que não sabe dizer não, o que, que acontece quando você vai tomar uma atitude? Aquela atitude está dizendo sim para você? Ou você está contrariando, você está na dúvida, está contrariando a, sua, a você mesmo e acaba dizendo sim para uma coisa que não é verdadeira? E você vê que aquilo que não era verdadeiro e você disse sim, mais uma vez você sofreu um engano? Então, gente, quando você não quiser alguma coisa, analisa por que, que você está com medo daquilo. Porque você está com medo do que vai ocorrer ou você está com medo da pessoa que te colocou ou da situação em si, para você não dizer não. Por que que muitas vezes você diz não para a pessoa quando você está dizendo não para você? quando você quer dizer sim para você. É muito comum também acontecer isso. Você quer dizer sim para você, mas você acaba falando não. Para você mesmo, você fala não e acaba falando sim para a pessoa, mas é um sim, não, porque você está na dúvida daquilo. E no fundo, o que você quer é o sim. Não é? Então, vamos chegar juntos, vamos aprender a, a usar todos os significados que nós temos da palavra, todos os significados que nós temos da força, todos os significados que nós colocamos naquela intenção quando revelamos através da palavra o que nós queremos. O não é simplesmente uma palavra como sim, não tenha medo de falar não, tenha, tenha o medo de gastar, sabe, sua massa cefálica, de ficar pensando em como você vai rodear, como você vai rodear, como você vai rodear, como você vai rodear, para chegar numa coisa que às vezes você não está preparada ainda. Foi muito interessante essa pessoa hoje comigo lá e, e no fim, ela acabou dizendo para mim, sabe, Armin, eu, eu admiro meu marido nesse ponto, ele é extremamente racional e eu sou uma sonhadora tal, mas ele, como uma pessoa racional, ele consegue liberar coisas que eu não consigo, mas, ao mesmo tempo, quem dá força para ele emocionalmente que tem a inteligência emocional sou eu. Eu não digo não. Mas eu dou essa força que acaba tendo uma troca. A Saço. Oiê, boa noite, tudo bom? Andreia Saço, tudo bem e você, Andreia? Quais são essas trocas? Tô gostando dos coraçõezinhos aí no Instagram, viu? Uh, quais, quais são essas forças? Às vezes a pessoa muito racional Ela também diz muito não Porque ela não pode perder tempo né Ela não pode perder tempo não E lá naquele, não, não Aquela diversão, não, não, não. Já fala, quer dizer Ela também afasta Às vezes até As pessoas que poderiam convidá-la Para alguma coisa satisfatória Porque já sabem que ela não vai aceitar por quê? Porque ela tem que pôr outras coisas na frente. Então, nisso, essa pessoa, ela teve esse, essa, essa ligação, essa ligação boa com a outra. Ela aprendeu a fazer, o, essa outra, o marido dela, a sair daquele mundo só, dos negócios, daquele mundo profissional, que lida com banco, com isso, com aquilo... É, trabalha nesse, nesse setor, uma pessoa muito bem desenvolvida e colocou no mundo dos prazeres também. Quer dizer, quando ela coloca o mundo nos, no mundo dos prazeres, ela tem mais facilidade de falar o sim. E ela tem mais facilidade também de falar o não, porque ela vai saber que aquele não não é um não insensato. É um não que tem sensatez. É um não que naquele momento não vai rolar. Não é um não medroso, um, um sim medroso para depois se arrever e falar não, né? É o um me, um medo de às vezes expor, o é um medo de, de, sei lá, de, de um monte de coisa que passa na cabeça da pessoa. Então, quando a pessoa diz aquele não ah, o João está falando aqui. A dificuldade de dizer não é um medo de rejeição? Sim. É, é medo de rejeição. Por quê? Porque quando você diz não, João, para alguém, você tem medo que a pessoa ela não retorne mais. Você tem medo que aquela pessoa desanime de você. É, é, porque tem pessoas... né? Eu vou... Muita gente que é assim, que quando ela ouve o um não, ela acha que aquele não é um não de repelente a ela, entendeu? Não é um não que agora eu não posso, não é um não agora eu não quero, é, eu, eu não, não tenho condições, mas ela vê aquilo como não, eu não quero estar com você, eu não quero fazer aquilo. É, ela não vê aquele não, como não, não é o um momento meu. Tem uma série de coisas, é, é, para o emprego, para qualquer outra coisa. Então, é, ela, ela, não, ela não consegue movimentar esse não, porque ela se vê naquela situação. Sendo que, às vezes, a outra pessoa, que isso é, é, também é difícil de encontrar, mas existem pessoas assim. Ela vai entender perfeitamente aquele não Ela vai compreender Poxa, a pessoa não falou não para mim Ela tá falando não para ela Mas ela precisa desse tempo para resolver alguma coisa Ou alguma situação Ela não quer mesmo, é acabou né? É melhor assim do que ficar embaçando a situação Entendeu, João? Por exemplo, igual pedir dinheiro emprestado Para mim a pessoa vai perder tempo eu tô falando sério, eu prefiro dar a metade ou menos, alguma coisa assim para pessoa do que emprestar. Porque aquilo vai criar uma barreira tão grande, uma animosidade tão grande entre duas pessoas, que a situação vai ficar pior. Então, fala não. Ah, mas por quê? Porque eu não posso agora, porque eu não quero, por quê? porque eu não tenho que explicar, é meu, não quero, pronto, acabou, ponto. Quando uma pessoa pede explicação do porquê, é porque ela, ela tem essas dúvidas dentro dela. Mas ela tem as dúvidas em relação a ela. Não em relação a outra pessoa. Ela tem em relação a ela. E é tão bem, é tão mais, é, é tão mais assim, é tão mais corajoso, né? É tão mais gratificante você colocar o um não. Pronto. Ele é definitivo? Naquele momento, é. Mas isso não quer dizer que não haja uma troca depois onde venham vários sims. Mas naquele momento, a pessoa ela, ela desperta que ela não está pronta ainda para aquilo. E ela deixa que a outra pessoa compreenda isso quando um não é muito bem colocado. É, depois você tem a oportunidade Sabe? De dizer o sim. Agora, quando você... Normalmente, a pessoa ela vem assim para não dizer nada. Ela fala assim. Ai, mas sabe? Ah, aconteceu. Às vezes, você é obrigada a falar ou não. Por quê? Porque você teve um convite anterior. Você teve uma, alguma outra coisa. Você não precisa colocar a pessoa numa predisposição negativa. né Aqui tem um nome que eu não estou conseguindo entender. É Deinhas algo, alguma coisa assim. Vamos aprender, gente, a nos colocar. Muitas vezes, se você ainda não está pronto para a situação, não fala, não. Não precisa falar. Mas chega para a pessoa falar sim, ou para aquela, aquela proposta, seja para o que for. Chega e fala assim, eu não vou dizer nem sim, nem não, porque eu estou na dúvida. Enquanto eu estiver na dúvida, eu me corro com essa incerteza se eu disser ou sim ou não. Então dá um tempo, né? Vamos ver o que vai rolar. Deixa eu sair desse, dessa indecisão, desse medo, porque esse medo é uma tirania para mim. A pessoa ela fica tirânica com ela mesma, <coughs> sem ter necessidade. Mas para qualquer coisa, gente, às vezes uma viagem, um, um sabe, seja o que for, um trabalho, uma, uma coisa profissional. Quando você fica muito na dúvida, né, Thaís? Thaís Helena tá aí também. Quando você fica muito tempo na, na dúvida, é sinal que você não se conhece. A maioria das pessoas que, não, que tem esse medo de dizer ou não, eu já vou até colocar. Elas são uma pessoa em duas. Elas é são uma pessoa em duas. É assim, eu estou estruturada com o que eu tenho, mas se eu trouxer quem eu sou, eu desestruturo o que eu tenho. Então, eu tenho uma escolha. Ou eu fico com o que eu tenho, ou eu desestruturo o que eu tenho para ser quem eu sou. E quem eu sou não está nessa vibe, não está nesse clima. Então, eu não gosto de ter determinadas condições sociais? Não. Mas eu sou obrigada a acompanhar. Né? Como essa pessoa falou para mim, porque o marido, ele lida com. É um empresário e, e lida com muita gente. A casa dela vive cheia. E, e ela. Desde criança, ela nunca gostou de chegar e cumprimentar pessoa por pessoa. Ela era obrigada a passar por isso. E ali ela tinha que passar, aprendeu, sabe, as etiquetas da vida. E aquilo foi virando uma coisa dolorosa para essa pessoa. E essa pessoa, ela teve que fazer escolhas. Então, a escolha dela foi assim. Eu sou uma coisa, mas essa coisa que eu sou, eu vou deixar de lado. Eu vou deixar de lado. Eu vou estar, porque quando eu estou, eu já estou num conforto, eu estou naquela situação e eu vou gostar de conviver com aquela pessoa, mesmo que eu não, eu não me sinta à vontade com o campo social de vida dela. Fátima Pires também tá aí, né, Fátima? Logo, gente, vamos aprender a mediar a nós mesmos. Como? Bom, eu estou bem naquela condição com aquela pessoa. Eu gosto daquela pessoa, mas não gosto do modo de vida, do social, dessas coisas todas. Tá, eu sou ele, é, a pessoa é racional, eu sou mais uma inteligência emocional, ou é mais emoção. Ou, ou, ou então uma pessoa leve, que quer voar, que tá fora, é, sabe? E a outra pessoa já é mais, né? Mais, mais assentada na terra. Eu vou juntar as duas coisas. Eu vou aprender a falar não. Mas um não, sem cortar, sem romper. Mas mostrar que aquele não é momentâneo aquele não é definitivo para aquela situação, mas não é definitivo para ela. Não é definitivo para ninguém. Por exemplo, a Roseli Alves também está aí, né, Roseli? É, é definitivo para aquela situação daquele momento. Né? Depois aquele não vai passar. Pode ser que aquele não depois vire mil sim. Não precisa nem haver o sim, é deixar de falar não, né? é deixar o não para lá, para aquela pessoa, naquelas condições, lógico, não vai continuar, mas jamais falei não para você para dizer o sim para o outro, porque às vezes você pode machucar muito mais a outra pessoa, fazendo isso, ou Outras vezes você pode estar negando algo bom para você, né? dentro de um, de um procedimento, dentro de uma conduta. E, e muitas vezes por você não falar não, também você pode se machucar pelo medo de encarar de frente. Você maltrata você, você se arrasa para dizer o um sim, um sim mentiroso. E muitas vezes o sim é mentiroso, outras vezes o não é mentiroso. Sai da dúvida. É, Rosa, oficial também tá aí, a Thaís, a Thaís Helena já falei. Pessoal, é, vamos ser uma única pessoa, né? Vamos, vamos juntar aquela pessoa... Que é a emoção, que é aquela pessoa leve a ação, mas é uma ação descontida, não contida, é uma ação leve junto com a pessoa que é racional e, e, e sem ser duas pessoas para saber lidar com duas situações diferentes, interagir, não, ser única. A pessoa que é única, ela é inteira. A pessoa que é única, ela é desbrava. A pessoa que é única, não ressente. A pessoa que é única, ela tem lá as raivas, tudo isso faz parte, né? Mas ela não guarda. Ela tira. A pessoa que é única, vive. A pessoa que é duas, estreita a vida. A pessoa quando ela começa a, a, não, a, a não ter o procedimento direto, mas ela, ela fica entre um, outro, um, outro, um, outro. O que, que eu faço? O que eu deixo de fazer? Porque ninguém vai ser igual a ninguém. Cada pessoa é única. E se não te faz bem, desperte para você. Fique com você e dispense o que não te faz bem. Ficar com o que não faz bem, muitas vezes, é até um jogo que a pessoa tem para ela. Né, Regina? Boa noite para você também. Roseli também tá aí, né, Rose? Então, a Sandra tá aqui também. Bom, desperte. Desperte isso. Mas como que eu faço para despertar isso? Ai, pelo amor de Deus, eu quero aprender, eu quero... Sendo você. Mas como que eu vou saber quem eu sou? Como eu sou se eu, nunca, se eu não conseguir chegar a mim? Eu sempre fui para desbravar. Sempre fui para fazer isso, ou pra fazer aquilo, ou fazer nada. Mas eu não sei quem eu sou. Eu não sei qual dessas pessoas que eu sou. Eu não sei, eu sei que eu preciso conquistar, mas eu não sei como adentrar. É? Comece a conversar com você, vê tudo que te faz mal, sabe, vê o que te aperta o peito. Quando o peito apertar. É porque você não está bem naquela condição. Mas não é bem com o outro. É não estar bem com você. É o um medo de encarar. É o um medo de ser. É o um medo de... É o um medo. É o um medo. É o um medo... Você não precisa se entregar. Você precisa ser. Só isso. A entrega. Ela é muito relativa, ela é muito, ela é possessiva. Porque quando você se entrega, você quer a entrega da outra pessoa também. Né? Ou você tem interesses, seja no que for, eu volto a dizer. Mas quando você se permite... Você não, você não se entrega Você vive e convive As pessoas às vezes dizem assim O amor, vamos, vamos falar né, no sentido do amor da, Do amor de relacionamentos assim, afetivos tal. É, A pessoa ela fala assim Eu sinto amor Não, o amor não é sentimento, gente Sabe, eu, eu já analisei tanto isso dentro de mim o amor não é sentimento, não. O amor é força. O amor é uma força tão grande que ela te leva a empoderar e ter... Empoderar quer dizer você tem o seu poder. Você tem o poder de amar independente do retorno. Mas o teu poder de amar ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Né? Então, você não cria dependência, você não cria uma série de coisas. Mas você abre, você abre a porta. Porque a tua porta está aberta, ela não está fechada. Às vezes essa porta esteve fechada há muitos anos, mas de repente tem um clique, despertou. Mas não importa quando, importa que despertou. E quando desperta, você sente a força que é o amor. Então dizer que o amor é um sentimento, eu aqui digo para vocês, eu sinto assim, que o amor, ele não é sentimento, o gostar é. O gostar é sentimento, mas o amor não. O amor é força, é a força da vida é a força que move, é a força que aproxima, e muitas vezes, muitas vezes é, a força, é a força que se cala, mas existe, é real, tá? Então vai analisando, vai, vai questionando suas dúvidas, questiona por que, que você faz isso, você fica à deriva, desvia. sabe, qual a importância que o outro tem ou não tem, qual a importância que você tem ou não Analise as coisas, repense nelas e não desafie ah, o, o seu reprimir. Chega! Chega! Você só tem a ganhar quando você diz não ou quando você diz sim. A dúvida, gente, é a pior coisa que existe. Muitas vezes você gosta ou você tem essa força do amor mas você ainda não tá pronto, não tá receptivo. Né? Ou qualquer, pra qualquer coisa. Então, é melhor dizer não, espera um pouco. Porque quando você disser o sim, não vai precisar dizer. A ação já é o sim. Né, Paula? Ai, gente, cansei. Eu vou parar por aí. O pessoal gosta de me ouvir, não gosta de, de compartilhar, né? Ó... Da semana que vem eu vou chamar de novo. Terça-feira, se preparem, vamos, vamos. Ó, ia fazer a radiestesia também, já era. E agora eu tô abrindo pros cursos. Em breve já vou, vou postar o curso sobre cristais, que tá gravado, né? Então, vai entrar pra vocês, vocês vão se inscrever. Eu vou explicar depois tudo direitinho como vocês vão fazer. Ele já está gravado. E olha, o curso tá maravilhoso. Vocês vão aprender muito sobre cristais. E uma dica que eu vou dar para vocês é assim. Hoje essa pessoa né, que tava lá, falei para ela do curso tal, que, eu, que eu vou pôr tal. Aí ela falou, ai Armin, então me fala, já que você sabe tanto, Isabelle também tá aí, a Cristina, Dani. É, bom, a Luciene tá também lá no Face. É, ela falou assim: qual cristal que fica bem? Porque diz que tem cristal que é bom para pôr na casa, pôr no quarto, outro que é para pôr no céu. Blá blá. Aí eu tô eu tenho muitos cristais, né? Que eu sou apaixonada por eles. Eu sou por eles, eles por mim também, porque eles respondem, viu? Aí eu falei para elas: ela pegou, eu falei: escolhe um que está aí. Ela pegou um laranja, né? Laranja é força, é atração, é o que ela tá precisando. Essa pessoa, a dúvida dela quer acabar. Então, ela tem essa força. Aí ela pegou aquele laranja, ela falou, eu gosto desse, mas eu não sei se esse é bom. Eu falei, foi você que escolheu. Se você escolheu, é porque ele é bom para tua casa, ele é bom para onde você quiser pôr. Coloque. Ele vai te fazer bem. Então, essa é uma das dicas que eu dou no curso. Você precisa, você precisa entender que todos os cristais, eles são a nossa sustentação. Eles que nos sustentam, nós pisamos, nós andamos sobre eles, não é? Então, eles estão aí para nos atender, para atender nossos, às nossas necessidades. semana que vem né na terça-feira estou de volta para fazer outra live e aí nós podemos conversar um pouquinho mais tá bom gente querem agendar uma consulta comigo uh, a partir eu acho que no dia 9 se eu não me engano no dia 9 de agora de outubro vai começar a nova, nova turma que da formação de energia fria vibracional curadora. Mas eu vou mandar pelo WhatsApp para todo mundo, né, eu faço lá os grupos. Então vocês façam assim, me chamem no WhatsApp, né, aqueles que ainda não tem, que é Armin uh, de WhatsApp, eu sei que meu sobrenome é muito simples, né, mas vocês podem me achar, vão lá no meu telefone, né, no celular que eu vou dar, que vai, vai aí na descrição, de lá vocês chegam no meu WhatsApp e aí... Vocês já entram e eu vou começar a enviar pelo WhatsApp, os grupos, os cursos, enfim, tudo que eu dou e até cursos pelo WhatsApp. Vocês vão poder fazer por lá, tá bom? Vai ser tudo enviado para vocês. Para quem quiser mais informações, eu vou falar o número depois eu coloco na descrição. É o 99675-5250, tá bom? 99675-5250. E até terça-feira, quinta ou a qualquer momento. Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.